tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Insight. Hoje eu quero falar com você a respeito de diversidade e da importância da diversidade para que a gente possa gerar inovação. Quando a gente pensa em contratar pessoas, em criar times, equipes de alta performance, é muito comum que nós busquemos pessoas, em primeiro lugar, baseado ah, no seu perfil técnico e na sua capacidade de fazer coisas, coisas que essas pessoas aprenderam ao longo da vida, através de cursos, diplomas, coisas do tipo. E, lógico, nós também tendemos a fazer uma espécie de avaliação psicológica para entender se o perfil dessa pessoa se adequa à função para a qual nós estamos recrutando. O grande problema é que, na maioria das vezes, a maioria das organizações comete um erro que é vital e que, de alguma maneira, inibe a possibilidade de que esse time se torne mais inovador. Isso é decorrente da natureza humana. Nós, humanos, gostamos de nos aproximar de pessoas que são parecidas conosco. Portanto, quando a gente está num processo seletivo, lá no final do funil, em que nós temos dois candidatos com habilidades e competências muito parecidos, nós tendemos a escolher aquele que é mais parecido com a gente. Se sou eu entrevistando alguém, eu tendo a escolher a pessoa ou o profissional cuja, cujo perfil psicológico seja mais ou menos parecido comigo, com o meu perfil, com as coisas que eu penso que exista convergência. O problema é que quando nós fazemos isso, nós limitamos a possibilidade de que esta equipe seja uma equipe de alta performance naquilo que se relaciona à sua possibilidade de inovar. Por quê? Porque a inovação surge exatamente da diversidade. Ah, afinal de contas, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu já tenho a mim, como uma pessoa com o meu perfil, para que é que eu preciso de outra pessoa com um perfil parecido com o meu? Percebe como isso é um equívoco por limitar as possibilidades de que diferentes ideias possam colidir e gerar novas ideias? É aí que está o equívoco. Portanto, lembre-se disso. No Insight de hoje eu quero te deixar uma dica muito prática. Quando você estiver recrutando pessoas para compor o seu time, procure encontrar pessoas cujos perfis sejam os mais diversificados possíveis. Asegure que você tenha uma equipe heterogênea, assegure que você tenha pessoas que pensem de maneira diferente e que tenham visões diferentes do mundo. Quanto mais amplas forem essas visões, maior vai ser a possibilidade desse time de criar coisas novas, justamente a partir da colisão dessas ideias e que vão dar como resultado a possibilidade de que. E, efetivamente, esse time seja um time de alta performance naquilo que se relaciona à sua capacidade de gerar inovação.